E aí pessoal, beleza? Aqui Fernando Brasileiro e hoje vamos para a missão 5 da nossa Sword Hunter Mystery Girl. Vamos lá ver o que, que nos espera nessa próxima fase. Vamos dar um, um telinha de loading bonitinho. O gatinho vai nos oferecer mais da mês, defesa. Vou adicionar. Cara, eu vou pegar primeiro a defesa que eu ando apanhando muito. Oh, Critical Blessing... Uh, Crit hate Cara, eu não, não vou assistir anúncio porque da última vez que eu assisti anúncio bugou meu jogatino Então vamos tentar fazer as coisas do que é dado Ah, vocês estão vindo para cima, né? Nossa, a espadinha dourada aqui é legal Vamos ver nosso... Eu não sei se o especial vai ser o mesmo o relâmpago de plasma Olha ali rapaz, os caras... Eles dão um dashzinho. Estão até loucos, né? Que vão me deixar. Aqui, vamos ver qual é que é. Ah, esse aqui é, é um movimento... É o um movimento da luz, rapaz. Não é que nem o... O relâmpago de plasma, mas é bacana. Ah, vamos ver se Flower Slash... Deve ser algum especialzinho bacana. Ah, viu? Ainda bem que eu tô com deu um mínimo de reforço de 10% ali na, na defesa, ó, porque eu tô apanhando muito Tá ficando difícil, acho que vou ter que fazer uns um upgrades maiores no meu bonequinho Olha, ó Um, um Slash the Flower Aí, ainda mais que esses carinha que dão um dash, ó Esses de blusa azul estão dando um dashzinho Tem que derrubar eles primeiro Esse adicional... Tá vindo ó probabilidade de ataque, Cara, vamos aumentar nossa nosso dano em 10%, bora lá Opa, refrezinho, aumentou o ataque Aí, Vamos fazer um pouquinho de estratégia né, O dizer ó, que a gente é forte, mas não é tudo isso Ah não, eu gastei meu ataque especial sem querer, não sabe disso era pra ter usado agora Sai do caminho! Sai do caminho! Tem um capacete ali Consegui pegar tudo? Ah, agora sim Só vem, rapaz, só vem Aí, agora tô carregando meus especialzinho de novo Vou aumentar-se a probabilidade dessa... espada, se será que, será que é o Shuriken? Será que é aquele raio que ele trouxe? Ele faz um ataquezinho giratório. Ali, a churi que ele lança junto. Isso aqui é bom pra dispersar. Ali, é rapaz, me deu um ataque Tectug. Enquanto eu não tiver na linha dele. O problema é que eu fiquei na linha. Ah, eu me aceito, de novo, especial, né? Sai bonitinho. Pode ser. Bom, que agora vem só. Vem só os jeca aqui, só os imundícios. A gente vai embaçar a tela de tanta gente. Oh, 400 de vida. Eu vou morrer, rapaz. Eu vou morrer. Vou mandar aqui, a Terceira. Mais ataque especial. Eu preciso dispersar esses bichos. Restore 30%. Restore 30%, gatinho. Eita. Nossa, tá tô apanhando muito. Ah, maldição. Que só, esse, só esse ataquezinho já levou todo mundo. Nossa, são 15... 15 stages, eu tô recebendo o quinto. Vou ter que assistir o um anúncio. Tá bem assim. Beleza, voltamos para a jogatina, agora vamos aumentar o crítico. O som do jogo geralmente buga depois do anúncio, né? Então peço desculpas, mas é a culpa do anúncio, né, Mim? <risos> Mas TG6. Olha o Aí tá Aí, tá vendo um monte de dano adicional. Aí, tem que cuidar para não, não bater no botão do especial ainda. Deixar encher a tela. Daí vale a pena. Apesar que estou mandando uns shuriken, uns amuletos, uns negócios, tudo junto. Movimenta, a boneca. Aí, agora sim, ó, agora vamos fazer um uns slash bacaninha. Caiu todo mundo. Beleza. Vamos aumentar aqui, ó. Normal ataque, increase increase, energia. Bora, vamos aumentar. Vamos botar quadradinho ali, são 15 estágios, vai ser tenso. Esse carinha ele revida no finalzinho? Vai cair no chão, é né? Ah, moleque, vou levantar vocês tudo com os meus shurikens, meus amuletos, meus bagulhetes tudo aqui, ó. Relâmpago de plasma, levanta tudo. Ah, moleque doido, catei tudo. Parte 7 tá de buenas. Cara, o oh, recuperar 20% de vida? Não. Vou usar o Lightning. Vai, vai cair raio nesses loucos, pai. Eu quero, quero poder de ataque. Ó, tem raio, tem shuriken, tem amuleto. Tem uns slash. Cara, esses loucos aqui eu não, vou, eu não quero deixar eles levantar. Esses caras vão vir pra cima de mim aqui, eles vão se dar mal. Nossa, tem muito cara de azul aqui, meu Deus. Ah, carrega de uma vez, especial Aí, meter bronca Aí, alguns foi Alguns morreram <risos> Alguns não morreram Mete bronca, rapaz Aí Acho que foi tudo pro saco Buenas Ó, soul Mais uma habilidade, eu quero tacar tudo nesses loucos Aí, garfinha, aumenta a defesa Olha o tamanho Nossa Tá quicando no ar. Levanta, movimenta, movimenta. Cara, esses carinha de azul aqui, eu não gosto muito deles. Então eu prefiro bater nisso com um especialzinho, deixa tudo bem, bem mortinho. Show, veio o raio. Ai, criança, um monte de extra skills em 40%. Bora. Gatinho. Restaura 30% de vida, restaura. Agora vai. estamos de 10 de 15%. Warren oh, Ainda bem que veio o raio Esses caras dão uns dash Mas eles não caem Esse boss aqui não cai quando eu, quando eu bato nele Movimenta, boneca Eu perco o analógico aqui ó. O direcional, sei lá como é que é o nome Movimenta Ah, moleque Tu vai querer treta força comigo mais forte que tu rapaz oh, gatinho tratamento free pelo anúncio bora lá de novo beleza seguindo aqui com a terceira parte vamos lá um gol vamos ver quem a vai a gente vai ganhar de grátis sem pagar nada que seja dinheiro não tá, recuperou 20% de vida o show não não quero no é look now não bora esteja 11 de 15 pessoal não esqueçam, quem puder deixar o joinha, eu agradeço. Esse grandalhão aqui é nojento, não gosto dele. Na verdade não gosto nenhum desses caras aqui, então vou matar eles tudo. Bora, mina. Dá umas bugadas na, nas trilhas sonoras de vez em quando, tá pessoal? Não repara. Eu, às vezes tem que botar umas musiquinhas de fundo e tudo mais, porque os efeitos sonoros do lado bugam. É por causa dos anúncios. Não sei se é por causa da gravação junto, mas os anúncios bugam geral. Mas cara, o jogo é muito legal. Quem curte anime beat up... Não gostar desse aqui é porque não gosta de anime nem de beat up. Sinto muito de informar, vocês estão jogando, vendo coisas erradas. Ah, vamos aumentar aqui o Thunder Damage em 150%. Ótimo. Quebrar a caixinha. Quebra a caixinha. quebra. vira, vira. Vira, vira. Meu Deus, eu tô errando a caixinha. Aí, coxinha. Caixinha, coxinha. Sabe aí. Aí eu tenho que tentar dar essa movimentada aqui. Se ficar muito parado em linha reta aqui, eles me dão esses dash louco. E agora sai raio, sai shuriken, sai amuleto. um dano giratório. Eu quero, eu quero meter tudo que é dano nesses loucos. Não dá chance, rapaz. Agora, meus especial não tá nem matando, mas os caras tão tá, meio roubado de vida. Vou falar, ah, vocês, vocês são figurantes, rapaz. Vocês têm que morrer pra mim. Esses caras não entende que figurantes têm que morrer pra mim. Vamos aumentar o meu. O poder de desviar em 10% o Dodge Ah, rapaz O Grandalhão Matchbrook, especial Especial da lâmina de ouro É legal esse nome Especial da lâmina de ouro Olha lá, vem o Grandalhão de novo Tem que fazer ele que na verdade Ai, oh, caramba eu quase não enxergo minha mulher aqui Vamos matar, quando começa a embaçar a tela Porque tem inimigo, inimigo demais Quando for só o segurante de blusa branca Dá tranquilo Mas quando for esses outros aqui, rapaz, esses aí tensos Esses grandalhão, esses brutamonte Aí, bom, show de bola Mais defesa, mais crítico Mais vida, mais crítico Matar esses loucos todos quero matar Ó, estágio de 14 de 15 Bom, bom esse raiozinho também aqui Que ele, ele dá uma tordoadinha de leve Por algum segundinho Vou fazer que cai esse grandalhão aí Matar os blusa branca Posso deixar embaçar muito a tela Senão depois nem enxergo quem eu tô batendo Bom que não tem aliado Quer dizer, bom modo de falar, né tem perigo da gente matar um aliado porque é tanta bagunça, tanta morte, tanto tudo. Beleza, essa aqui deve ser a última coisa. Então vou, vou ver minha vidinha. Tem 20%. Ô oh, gatinho! Recuperar 30% de vida. Ao de 5%. Ao de 5%. Nossa, olha lá quantos quadradinhos eu tenho. Olha aí, chegou. Ô oh, rapaz, esse aí. <tos> Esse aí, I can't believe you made it here, dos wikluz, aqueles fracotes. Então tá, Francis. Vai tretar comigo, é Francis? Tem que levantar esse Francis aqui no especial. Tem que ser na movimentação. Cara, tem um ataque kagebushin? Precisa do meu especialzinho, se movimenta, boneca Aí, meteu especial, rapaz Meteu especial que o especial me ajudou ainda a desviar do ataque especial dele, rapaz Sai pra lá, Francis Olha só Congrats são surviving, <risos> vou sobreviver é, Parabéns por sobreviver, é bom, né Muito bem, pessoal Olha aí, fase 5, missão 5 no caso, né, concluída. Vamos pegar as gemas. Olha ali, uh, tem um monte de coisa para pegar. Desbloqueamos algumas coisas. Vamos ver aqui. Desafio. O que é um desafio? Não. Não, não quero. O que, que é esse desafio avaliado? Não entendi, vamos deixar carregar e ver o que está acontecendo com o jogo, rapaz. Eu não, eu não pulei de missão, hein. Tu então, me obedece, Mr. Girl. Cara, a arte do jogo é muito bacana. Ali eu tenho um... O cara com a manopla do infinito, de sunguinha. Caraca, o que será que é o desafio? Tenta levar mais levels for more... Tá... Aqui é, é um desafio Tentar li, liberar mais níveis se ganhar mais, Deve ser pra... Eu devo precisar dessas, dessas fichinhas Nossa, eu tô... Esses caras de vassourinha e, e tanga aqui são... São xaropinho tá. vem, vem automático igual as fichinhas Mas aqui eu não ganho aqueles boninhos, né? o pessoal que tá, oh, meu Deus. Aqui o pessoal que tá vindo, tá vindo. Mas pelo esse meu especial da lâmina dourada eu tenho. Esse eu não predi. Legal esse desafio, rapaz. esse de blusa preta aqui, ele meio que de... ele meio que defende. E esses aqui, esses são nojentos, que eles dão até textura hein? Tá, os de branca, os de branca eles, eu uso eles para carregar meu especial, é só para isso que ele serve. Beleza. Eu posso comprar. Ah, aqui eu compro, uso as fichinhas para comprar. Interessante. Vou comprar o raio. Eu gosto daquele raiozinho esperto. Ah, tomei um soco na cara de 73 de dano. Ah, rapaz, esse, esse da tanguinha aqui tá, tá me encrespando. Próximo tem que comprar algum, algum algum artefato não, alguma habilidade giratória para dispersar esses loucos aqui. É tá acabando minha vida. Bora. Eita pomba, não lascou. Ah, morri, morri, morri, não, morri, morri por 50 moedas, moedas não, 50 diamantes, ah, não, rapaz, agora eu, quero, agora eu quero fazer esse desafio aqui, vem cabelinho, vem cabelinho nível 5, bora, que legal esse desafio, quebra essa caixa, Aí peguei uma coca-cola, eu também ataca aqui o, o, o super Saiyajin! Para me bater, rapaz olha ali. Ah, bro, ali. Só vem, só vem. Pessoalzinha roubada, rapaz, você tá pensando que eu ganho diamante aqui para usar. Isso aqui, ó. Soul Hunting. E recuperar a vida, beleza Acho Que é, da... é só o que eu posso comprar com a moedinhas moedinha. Eu, quero... eu gosto quando brota do nada essas habilidades aqui Pra matar Eu tô apanhando muito Os peixeiros são muito roubados Eu não quero morrer, não quero morrer, não quero morrer Sai, sai, sai, sai, vou morrer. né? Tá bom, foi até o nível 7 do desafio. Acho que eu achei muito bacaninha assim, essa, essa proposta do desafio além das fases, né? Bem, bem bacaninha mesmo. Vamos voltar aqui, ó. Só para essa etapa aqui do equipamento. Fazer um upgrade na Senne. 5 barão, rapaz. Vamos fazer um upgrade na nossa espadinha. Nível 10 Esse bracelete aqui Nível 10 Cara, o que é esse trem aqui? Oh, take the Mage em 3 segundos Aumenta 60 de HP O que vai na cabeça esse trem aqui? Isso aqui é uma tiara? Não, isso aqui é um anel Cadê o capacete? 156 de HP Ele aumenta, esse aqui aumenta a 60 96, ah não adiantou Botei tudo fora, Bom. Não, gastei dinheirinho, eu, vou, eu não tenho mais dinheiro para fazer upgrade, não, eu não, eu não tenho os pergaminhos Tá, beleza, conseguimos fazer alguns upgrades, brincamos aqui com o modo desafio Próxima missão nível 6 é o saradão com a manopla do infinito, exatamente isso que vocês estão vendo Espero que vocês tenham curtido pessoal, a gente fez algumas, vamos ver aqui, temos algumas missões Por favor se inscrevam aqui no canal brasileiro. se inscrevam no canal do Retro Games br 3.0 se inscrevam também no Old Story no Web 3.0. Se vocês conferirem, temos aqui a nossa playlist de shorts dos parças. Passe no canal da Gurizada. É muito, é muito bacana, a Gurizada ajuda muito. É, é, aqui todo mundo dá sempre uma força do seu jeito e na sua possibilidade para o canal. Espero que vocês realmente estejam curtindo o conteúdo. Eu adoro esse jogo, esse jogo aqui é um dos que me, vamos dizer assim, um dos que me conquistou. Eu pretendo manter a série até eu conseguir, não sei se zerar ele, mas até ir mais longe que eu aguentar o que o celular permitir. Muito obrigado pela atenção, já falei demais, pessoal. E até a próxima.